Olá Darktena, seja bem vindo a mais um vídeo de Warframe. Hoje eu trago a build da Galatine Prime Pessoal, para quem não pode conseguir, não pode ter uma Galatine Prime Mas sim pode ter uma Galatine normal A Galatine normal pode ser conseguida no mercado, ok? Vão ao mercado e compram a sua Galatine Prime E experimentem o build que eu estou aqui a trazer Então vamos conhecer a nossa build Mas antes disso pessoal, se inscreva no canal e deixa o like caso gostar do vídeo Então agora podemos sim conhecer a build da Galatine Prime. Então pessoal, vamos conhecer aqui os modos que constituem a nossa build da Galatine Prime. Claving, Weir, Wing, Eu espero assim que se diga este nome que o meu inglês não é bom. Focus Energy, Violent Scorch, uh, Shocking Touch, Organs Shatter, Pressure Point, Prime Pressure Point, Blood Rush, Prime Feather Strike e Drift Content. Okay. os modos principais aqui são prime Prime Ferro Strike, uh, Shocking Touch, Violent Violent Score e o Fox Energy. A uh, nós aqui temos como dano limitar corrosivo. Temos como vocês podem já podem ter percebido temos dois modos de eletricidade e dois modos de toxina que são estes dois aqui e estes dois de eletricidade. O nosso a nossa build está focada em Crítico, ok? E temos múltiplo de créditos que entre aqui é 3.8 Ok Então, sem mais demora pessoal, eu vou vos apresentar o que é que esta build consegue fazer Nos mobs de nível 128 125 nesse caso, nem né, 128 De mobs de nível 125 Só so, Mobs de nível 125, ok, como eu tinha dito Vamos aos mobs de nível 125 Vamos aqui simular então e vocês vão ver como é que é, é muito bom esta build Estamos aqui, estou aqui a trazer para vocês Então sem mais demora Vamos só aqui, aqui, aqui assim Esmagá-los Pessoal uma, um ponto só a citar nessa build essa build é eficaz com os inimigos infestados, ok? Só para vocês saberem essa build é mais eficaz com os infestados do que os outros as ah, outras raças que tanto que é corpos ou os crâniens se testarem mais nessa build infestados vão perceber uma grande diferença de corte de vida dizendo assim Então pessoal Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Dark gamer e Sejam felizes também, né? É isso que importa.